Shiny. Next. Será que os ovos nascem lá dentro? Não dá pra usar o Miraidon aqui. Twelve Seconds later. Nasceu! Dá pra chocar ovo aqui dentro dessa sala. Shine! Mano, what the fuck? What the fuck? Essa sala, a sala é 100%? Será? Será que eu descobri? Será que eu descobri o maior segredo do jogo até hoje? Vamos admirar o nosso Rowlet. Delicious. They taste like children, children chikata. Only they taste like children, children fingers. É chicken finger. Que susto, cara! Por um momento eu pensei que você fosse um canibal. Olha todo mundo feliz com o Howlett. Caraca, eu pensei... Ele quer pousar em mim. Ele vai pousar no meu ombro. Ele tá dormindo. Dartrix. Ele é bonito também, hein? Dark Shine é bonita, hein? A transmissão foi desconectada. Voltou? Tinha dado ruim, galera. Voltou bem na hora. Mano, olha que lindo! A arte de fotografar pokémons, ela exige habilidade. Não! Ah, ficou maneira! Essa ficou maneira, cara. Consegui pegar.. Que isso, cara? O que, que você tá fazendo comigo? Como é que tá me agarrando assim, mano? Me pegou pela cintura e tá cheirando meu cangote, cara.